Bye. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, pai, o um bridinho pro tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai. Um pai, o bridinho pro Zecambado, vai achando que é só flayboy que vive com tropão.